Vanderlei Tafo Jr. nasceu em São Paulo em 17 de maio de 1954, mais conhecido como Vander Tafo. Foi um cantor e guitarrista brasileiro e tocou com Rita Lee, Cássia Eller, Guilherme Arantes e nas bandas Memphis, Madden Brasil, Secos e Molhados, Gang 90 e As Absurdetes, Joelho de Porco, Rádio Táxi e Banda Tafo. Iniciou sua carreira em 1973 com a banda Memphis e em 1981 fundou a banda Rádio Táxi junto com ex-integrantes da banda de apoio de Rita Lee, da qual fazia parte com Lee Marcucci, Geo Fernandes e Will de Oliveira e fizeram muito sucesso com diversas músicas como Garota Dourada, Coisas de Casal, Eva, entre outras. Com a banda Rádio Táxi, lançou quatro discos entre 1982 e 1986, sendo eles Rádio Táxi em 1982, Rádio Táxi em 1983, 6 e 56 em 1984 e Matriz em 1986. Depois deixou o grupo para dar início a sua carreira solo, junto com os irmãos Andrea e Ivan Buzik, ex-Platina e posteriormente Dr. Sim. Em 1989, eles lançaram o disco Vander Taf, com várias participações especiais, como o cantor americano Todd Griffin na música Night Shield, e de artistas nacionalmente conhecidos como Herbert Viana, Lulu Santos e Lobão. Para produzir o álbum, foi chamado requisitado produtor Liminha, ex-mutantes. E o álbum foi gravado no estúdio Nas Nuvens, mixado em Los Angeles, com o lançamento nacional pela gravadora Warner Music Brasil. O disco recebeu o prêmio da música brasileira, Prêmio Sharp na época de 1989, na categoria Revelação Pop Rock Masculino. E também foi trilha sonora da novela O Salvador da Pátria. Em 1991, com Marcelo Souz nos teclados, formou a banda Tafo e lançaram o disco Rosa Branca, que teve muito sucesso. Vander também teve participações em diversos outros discos, como Marina Lima em 1991, Cássia Eller em 1994, Clássicos do Guilherme Arantes em 1994, entre outros. Em 1996, lançou seu terceiro disco solo, Lula, que teve a música Sempre Junto de Você na trilha sonora da novela O Amor Está No Ar, da Rede Globo. E em julho de 1997, abriu o IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia. Assim, paralisou seus projetos musicais, dedicando-se exclusivamente ao projeto. A escola hoje em dia é conhecida como Escola de Música e Tecnologia, EMT, reconhecida como uma das melhores escolas de músicas da América Latina, tendo recebido cinco certificados internacionais de qualidade. E em 2006, voltou com a banda Radiotax, Lançou seu primeiro DVD, Rádio Táxi ao Vivo, marcando a volta da banda. Ele também planejava voltar com a banda Tafo em julho de 2008, mas o projeto foi interrompido devido ao seu falecimento. A obra de Vander Tafo, entretanto, permanece e as suas músicas e solos continuam inspirando pessoas por todo o país. E se você quiser saber um pouco mais sobre Vandertafo, acesse o site mtcom Vandertafo e também o Instagram Vandertafo. Você vai encontrar muitas informações e fotos da carreira incrível desse grande guitarrista. Eu sou Jace Rock, muito obrigado por assistir esse vídeo. Peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.